I don't know. Dina, where are you? Cara, que susto, velho. Explodiu a bomba embaixo do um cavalo, mano. Filho da mãe. Você <laughs> <this? laughs> assim, não pode parar Como você Pensa eu acho. Se for aqui, <laughs> just you two? You can't stop this. Jordan! Mm. You're supposed to be out looking for the other one. The fuck is this? You know the smuggler that we killed in Jackson? Yeah. This girl was there. What? They're coming after us. That's why Nick was fucked up like that. Vamos deixar a faca ali. É. Sim, esse eu apenas fui da radio com Eu não lembro as menino. Eu não, não, não lembro os personagens que estavam lá. Eu não o que Não lembro que tem que fazer alguma coisa, não? Não tem que fazer nada. Tome. Dina! Ah, não, a Dina. Vai, vai, vai, vai. Vai, ele. Eu não tenho como fazer nada, velho. Vamos, Eve. Vai, Eve. Ah, eu Tô clicando em tudo, mano. Não vai. Aqui, treva, treva, treva, treva. Vai, vai, vai.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 Não atira, não atira, não atira, não Olha, ah, Boa, boa, boa. Primeiro já foi. Ellie! Nossa senhora! Ah, mas, ah, mas. Eu tô sem arma. Não me disse que eu tô sem as pistola. Ah tá. Uai. Caraca, não tava mudando. Ir. Ir. Vamos lá, tô enfrentando inimigo humano. Ah, ah eu achei que. eu achei que. Queria pensar que alguma coisa ia falar. Ai, me acertou o filho da mãe aí. Cadê o cara? Vamos Quantos meninos você viu? matou. Boa! Boa! Boa! Boa! Cadê o cara? O que você faz? Vou pegar 9mm e vou tirar o silêncio de dano. Não acho que vai precisar agora. O cara conseguiu me acertar ainda. Tá, vamos então já conseguiu. hivers Tem um cara lá atrás. Sem menina, você vê? Só que eu Bom, vamos. Mas ela saiu. Ah, é, tem um cara atrás. Sai, sai, sai. Vai, ele, vai, ele, vai, ele, vai, ele, vai. Vai, vai, vai, vai, vai. vai, vai, vai. vai, vai, vai, vai, vai Eu acho que tem um trono. Ah, tem um cara ali, ó. Puta merda. Será que ele não veio através do vidro? Vê. Ai! Ai, me deu pra pegar ele! Queria ter pego ele! Nossa! Meu cara, Hoje já foi? Agora que é bom? Não, o Zinho ainda tá abaixado, ah tem um cara ali O cara atrás de mim me viu, meu. O que aconteceu aqui? Fotografia de Lia. Fotografia da Lia. Quem é Lia? Nota de Lia. Eu não sei o que eu tô falando assim. Jordan, o Isaac deu-nos um serviço de duas semanas na estação de televisão. Foram avistados cicatrizes na zona. Toma um mimo para te agradecer. Aguentar, -se. leia. Ah tá, o mínimo no caso seria foto, velho. Entendi. Não precisei usar arma ainda. Eu tô economizando bala ao máximo, velho. Principalmente porque eu tô enfrentando o mano não infectado. Quando o pessoal infectado não tiver pá, não, aí. Aí pega. Acho que surto de. Achei que era um cara que tava ainda vivo. Ah, tá cheio. Ok, tinha uma coisa aqui de vida. Mas pelo menos eu fiz a. Eu peguei o trapo. Ah, eu estudei e fui embora. Eu quero que Dentro. Flux, tem mais? Eu achei que só tinha mais um. Nossa, chegou mais, velho! Nossa, desceu mais quantos, velho! Ixi. Nossa, eu gastei isso chance de nada. Ou não, né? Ou silêncio da profissional. Enviou. Top, mano. Nossa, ficou muito da hora o combate. Opa, vira, vira, vira, vira. Ah, que eu aqui. É esse aqui, né? Esse 40. Praticamente só mais 20. Praticamente, preciso de 19. Peguei tá pegar a garrafa. Achei o cheio. Eu gastei. Um luxo dos três também. Bora, bora, bora, bora, bora. Não dá pra trocar? Vamos jogar a garrafa. Não dá pra trocar. Calma aí, calma aí. Vai ter coisa aqui. O combate tá muito louco. Eu curti demais. Será que vamos passar pro outro lado? Tipo... Ué. Não? Mas assim dá. Eu tô investigando tudo, tá? Tudo que eu, que eu, que eu consigo, né? Tem vezes que... Tem uma porta que parece... Parece que é progresso, na é verdade, não o oh, louco. Eu me escondi bem na hora Onde é que eles estão? você sair daqui, só que Eu entrei num lugar muito Muito no meio O bagulho Cadê? Ó, na é direita Agora tá ali Cadê essa mina, velho? Pra achar a mina Que é ela, ela que eu não tô conseguindo achar o cara, ele tá aqui, ó. Ah, tá ali. Deixa eu ver pra cá, pra ver se eu saio aqui. Sai dele. Não faço ideia de quem é que tá me vendo. Ah, tem uns dois que foram pra lá, desceram, tipo oi. Ué, não tem mais. Ah, não, tá lá. Eles estão tudo descendo. Aqui então. Vou deixar isso aí, vamos seguir. Será que eles vão vir atrás de mim? Mas que eu esteja aqui na frente. Eu vejo a ordem do Isaac A partir de agora, mata todos os intrusos Vamos, Vamos enviar mais unidades para localizar a outra mulher Regressa ao posto avançado no final do dia Traz todas as provisões disponíveis Esqueci que não é aqui É no quadrado eu aprendi lá no tutorial. O jogo não me ensinou eu, eu tinha que ir atrás do bagulho pra ver como é que se troca de homem. Um... Meu primo também me disse, só que eu não lembrava mais. Aí eu fui lá e vi Tá, tá boa. Bloqueado. Ixi. Cheio. Eu tô com o... de vida aqui. Não, então tô... eu vou ter que deixar aqui. Aqui. Tá bom, ela foi na frente. Quando eu vi, ela foi. Tá bom. foi. Gal. Ah, o um arco. E... Ai, o um cachorro! Ah, não, velho, não quero matar cachorro. Nossa, o um arco e flecha aqui cairia bem, velho. É o seguinte: o... o vídeo que eu falei sobre isso, eu não consigo. Foi o que, eu... que deu o pau na renderização e eu não consegui postar. Mas cicatrizes eu sei que é outro grupo, aquele grupo, tipo, um culto religioso lá, estranho. Um culto de operenda, sei lá o que eles fazem. Mas é tipo isso, eu sei que eu, cicatrizes são esse culto. Não posso usar nada. Talvez eu use um molotov então na Ah, se eu estiver perto da Agora, pra onde que eu vou? Agora eu vou vir pra cá. Eu acho que o outro lado é o progresso. Pano de novo. Só tem trapo, velho. Não tem outra coisa. Ah, quanto que é? 40. Se eu não esqueço. Preciso de três pílulas. Cardio. Cardio, não é o verdadeiro Pedro Shotman. Ro... Cardio, não verdadeiro Pedro Rojas. Rojas, sei lá. Tege 60 força, 60 avaliação nenhuma Pedro Rojas era um atleta de corrida de longa distância que sempre sonhou em ganhar, mas nunca o conseguiu. Quando a Spark lhe prometeu resi resistência sem limites, se ele aceitasse ser coberto de testes para os seus novos corações artificiais de velocitânia, velocitânio, ele concordou de imediato e, depois, fugiu e passou a viver escondido. Faz sentido. Conhecido agora como Cardio, ele corre mais depressa e mais longe do que qualquer outra pessoa. É perseguido pela Spark que ainda o quer de volta para terminar as suas experiências, mas, primeiro, terá de o apanhar. Herói. Será que isso não é um projeto que a Naughty Dog está fazendo? Imagina. Projeto de super-heróis no próximo jogo da Naughty Dog. Não há possibilidade, né? Não descartamos possibilidades aqui, principalmente se for um jogo da Nauri Dog. Ah, tem um play 3. Vamos chegar na foto. Por que tem um play 3 e não play 4, velho? Se esse jogo tá precisa entrar play 4. Ah, porque o surto aconteceu em 2013 e não lançou o Play 4. <risos> eu, cheguei, eu cheguei na conclusão muito rápido. Eu tô com medo de deixar deixado o coder de, de armas secundárias passadas. Eu tô precisando. Se bem que o primeiro coldre eu só achei quando eu tinha três armas primárias. Não, tenho só duas. Não, não, não, não. Nossa, deixa eu encarar. Achei, mano, gasto munição. Nossa, quando vai achar uma arrancada vai ser top. Agora Movimento mais rápido enquanto está deitado. Opa, perfeito, 50. Eu Opa. Opa. É Clube, é claro. Sim. Sim. Eu acho que is one of them. Mm. Well, fuck her, then. Read the letter. <laughs> Jordan, Isaac's got us posted up on a two-week at the TV station. Scars spotted in the area. Here's something to hold you over, Leah. TV station. You think she's still there? I gotta find out, right? Ah, mas lá tem os também. Lá. vamos Buscar a Lia. É, vamos buscar e dar um tiro, meter uma bala na cabeça dele. Uma... Eu quero bater na riba com um de golpe. Ela sentiu o que deu sentido Eu estou pistola com os caras que mataram de ouro eu tô muito pistola Isso me dá I was f***ed back there. Virtualidade percebe quanto fortade ou Representa falta de vontade mas não vou ceder Isso eu posso prometer no sistema variável Que ninguém pode prever Vindar que não entende Faz a vez é uma amiga A verdade é uma mentira Em você, somente um descarte em minha vida Sinto do Eu carrego em mim